Meus amigos do canal Vocês se lembram que alguns meses atrás Eu ganhei uma panela de ferro e, e duas de barro Então hoje eu vou usar Pela primeira vez a minha panelinha De ferro Eu vou colocar aqui a banha ó, A banha de porco Já havia deixado ela esquentando Porque eu lavei ela E a gente É... Seca ela no fogo, porque se secar com pano, passa tudo a cor dela o pano. Então a gente seca no fogo. E evita enferrujar também. Aí vou fritar aquela costelinha lá, Cícero. Mostra mais na tábua. E aliás, está muito bonita essa costela, né? É meu tempero pronto que eu faço em casa aí tem o que é alho sal e um pouquinho de eu ponho um pouquinho de gordura pra facilitar pra bater agora é mexer com as mãos viu Eu vou corrigir o sal dele, porque tem, tem pouco sal. Você vai usar do sal que nós compramos agora? Não. Nós vamos fazer uma viagem essa semana agora, gente, do carnaval. E andando lá em Minas, conversando com o pessoal da roça, eu aprendi que existe um sal chamado sal de Mossoró. Bom, eu não conhecia. Tem coisa que a gente não conhece. Nasce, vive e não conhece, né? Nasce, vive, e morre e não conhece. E aí, conversando com a senhora muito querida lá, ela estava me falando das qualidades do sal do Mossoró, que ela usa para poder fazer queijo. E é um sal, segundo eu já dei uma pesquisada, equivalente ao sal do Himalaia. Então, nós compramos 15 quilos. Sabe por quanto, pessoal? Eu não acreditei no, quando o cara falou o valor. Só R$16,00. Então, o que, que eu fiz? Eu estou presenteando os amigos mais chegados com uma média de meio quilo cada um para que eles possam também usufruir desse abençoado sal do Mossoró. E nós vamos começar a usá-lo. Para mim, a Madalena já ia usar agora, mas nós vamos começar a usá-lo assim que terminar o nosso do Himalaia. Vou colocar devagar pra não espirrar em cima, porque a gordura tá bem quente. Acho que eu vou ter que fritar em duas vezes, porque a panela é pequena. Abaixei o fogo, vou deixar ela fritar aqui no, no fogo baixo pra ela ficar bem por dentro. Vou colocar mais um pedacinho. Agora vamos guardar a fritura. É, dá para perceber que a fritura tem outra Isso qualidade é. por conta da panela de ferro que agrega um calor muito né? Muito forte. Então Sim. vai ficar bem. Daqui a pouco eu volto a gravar novamente, tá bom? Enquanto a costelinha. Chega no ponto. A Madalena está fazendo uma salada aqui. Estou usando a outra metade de limão. Esse salzinho aqui que é o sal do Himalaia. E azeite. Pra mim, você pode botar bem azeite, eu gosto bem hidratado. Tá bom, né? Tá. Um negócio mais ainda, eu sou meio exagerado. Uma pedrinha aqui. Bom, agora eu vou mostrar pra você a. Uma a carne, aqui, ó. Quero que você mostre primeiro Pobre que eu tô aqui, né? Ah, aquela abóbora amarela bonita lá, né? Uhum. Nós estivemos na fazenda do Adélio E o Adélio é uma pessoa, não só ele, mas a família toda dele São pessoas maravilhosas Não dá para ir na casa do Adélio se a gente não sai de lá com algum presente e é por isso que eu gosto de levar também Para que Não saia mais comentário como já saiu Que a gente vai na casa das pessoas só para Buscar o que eles têm o que não é verdade Bom Aqui está então oh, foi que eu Dessa abóbora aqui que a Madalena Opa Dessa abóbora aqui que a Madalena Corta um pedaço aqui, ó. Só que é essa abóbora aqui oh, Que nós trouxemos é A qualidade de abóbora aqui, tá vendo? Então, a Madalena cortou um pedaço, como só sou eu e ela, não precisa mais do que um pedaço para nós jantarmos. E aqui está, então, a costelinha chegando no ponto. Daqui a pouco eu vou dar um ponto chamado ponto de finalização nela. Ah, espera um pouquinho só. café da manhã Eu vou até desligar é. a cara tá bonita hein tá com cara que tá muito gostosa vou pôr a outra parte agora assim você vai dividir em duas né uhum. Bom, então. agora a segunda porção e, e Eu vou tampar para não espirrar e vou olhar a batata que deve estar cozida Bem firminha, Cícero. Do jeito que eu gosto, né? Eu não gosto de batata doce nem desmanchando, precisa. não. Eu gosto dela o dente. Nem precisa usar o pegador. Pega uma faca bem afiadinha, um garfo. Aproveita bem. Só isso aqui. Não, é para nós dois só não é mais do que isso aí, não. Uma batata, gente. Uma batata enorme que tinha aqui. Comprida, deu esses três pedaços. Vamos lá, então. O Cícero já tá ali comendo a carninha. Olha lá, olha lá o prato. Arroz, feijão, a carne, a abóbora. E o alface que tá aqui. Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui em casa, pra gente poder dividir isso. Tá muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Meu filho chegou aqui, ó. Fez uma boquinha. <risos> né Rafa? Uhum. Esse é o filhão da mamãe. E olha aqui o meu pratinho. Rabela tava trabalhando. Então ele passou aqui em casa. Então você não reparam a roupa dele não, que ele, ele rala, viu? Então, agora para o condicionado ele rala. Então tá, ainda precisa chegar é. em casa. Tomou um banho, mas ele passou aqui em casa primeiro. Trabalhador, viu gente? Então vamos terminar de fazer nossa chantinha, Que tá uma delícia E aqui está a segunda parte da carne frita Olha que cara boa, gente Tá quente? Queimou sua mão não? Não então, deixa eu terminar minha janta, porque ficar parando assim a gente perde até a fome, né?